Mateus capítulo 16 e 24 diz assim Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser Se alguém quiser Disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Presta atenção se alguém quiser Vir após mim Interessante que Jesus estava falando Aos seus discípulos Ei, quem é discípulo de Jesus aqui da glória a Deus? Eu me lembrei quando eu estava meditando Aqui nessa palavra O que eu vi algumas vezes Quando nós estávamos aqui ainda pastoreando Aceitar Jesus não custa nada Você levanta tua mão Confessa Jesus como salvador, não custa nada. Seguir a Jesus custa alguma coisa. Agora, servir a Jesus custa tudo. Vou repetir. Aceitar a Jesus não custa nada. Quantos já aceitaram Jesus aqui? Levanta a mão. As meninas, babies, as pequenininhas da dança aí, quero avisar vocês que ser filho de crente não é crentinho. Você tem que aceitar Jesus para ser filho discípulo de Jesus, amém? Então, aceitar Jesus não custa nada. Seguir a Jesus custa alguma coisa, mas servir a Jesus custa tudo. É por isso que Jesus disse aqui para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Queridos, tão lindas essas danças aqui Mas quantas horas de ensaio Quantas horas de dedicação Esse é o preço desse ministério Esse é o preço daquele que Entendeu o chamado de Deus para a sua vida Todo chamado tem um preço E o primeiro chamado É sermos discípulos de Jesus Nós fomos convidados a servir, a aceitar a Jesus, a seguir a Jesus, a servir a Jesus e por fim estar na eternidade com Jesus. Aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim. Em primeiro lugar, queridos, você tem que ter a convicção de que você tem um chamado. Tem muitas pessoas que ficam na igreja e falam, mas eu não sei qual é o meu chamado. Mas eu não sei qual que é a minha vocação. Eu não sei para que o Senhor me chamou. A primeira coisa que nós fomos chamados para sermos testemunhas. Sermos testemunhas de Jesus. A primeira coisa. O seu chamado define como você fala, como você veste, como você. Ama. Esses dias eu ministrei ali em Camanducaia sobre João Batista. João Batista, querido, ele podia ser um sacerdote, mas ele foi chamado para ser profeta. A família, ele era de uma família sacerdotal. Ele podia continuar a linhagem, a linhagem do seu pai, mas ele aceitou o seu chamado de profeta. E porque ele aceitou o seu chamado, ele vestia diferente, ele comia diferente, e ele falava diferente. Presta atenção. Rei, hey, querido, o seu chamado. O entender, a convocação, que você foi convocado pelo Senhor, lá em João 15, 16, diz assim, olha, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, quando eu vi aqui o resultado desses grupos, gente, eu vi o fruto dessas líderes, que tem pago um preço, para que esse trabalho aconteça. E é isso que Jesus estava falando. Eu não escolhi, não foi você que escolheu, eu escolhi você. Ei, querido, você tem que ter primeira coisa, convicção de que Deus te escolheu, de que Jesus te chamou, de que você foi nomeado pelo Senhor, não só para esquentar banco, mas para ir e dar fruto e o seu fruto. Bem Eu vejo aqui meninas que passaram por aqui agora liderando grupos, que nem é o caso da Jéssica, pastorinha lá de São Bernardo, pastora lá junto com o Johnny. Eu vejo meninas que nós apresentamos aqui, bebezinhas, e agora dançando. Já liderando grupos, gente. Isso são frutos que são produzidos aqui, estão permanecendo. Que a sua perseverança Você ter convicção do seu chamado Você fazer com excelência Aquilo que você chamou O que Deus te chamou para fazer Isso vai gerar frutos Não só para aqui, mas para a eternidade Aleluia Sabe é o que eu imagino, queridos? Nós na glória eu estava ali imaginando Eu não conseguia parar de sorrir De ver os grupos de dança Eu imagino Deus Eu imagino Jesus Eu imagino que a tua dança Hoje menina Que a tua dança A tua expressão Subiu diante de Deus Como uma oferta, como uma ensina como uma fumaça de perfume quando nós adorávamos, quando eu entrei nesse lugar, eu vi as irmãs em essa igreja tão linda E o povo já adorando aqui Eu falei, Deus, que a tua fumaça enche esse templo Que a tua fumaça enche este lugar Que nós possamos desaparecer na E essa oferta chega diante do Senhor Isso é uma oferta ao Senhor Isso não é só uma apresentação Isso não é só demonstrar aqui Que há talentos maravilhosos Isso é uma expressão de gratidão E adoração ao Senhor você foi chamado, eu fui chamado. Como nós temos nos comportado diante desse chamado? qual o preço que eu tenho pago queridos, hoje nós vemos muitas pessoas aceitar Jesus e quero benefício, eu quero aceitar Jesus porque eu quero uma vida melhor porque eu quero prosperar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não queridos é entrega, é renúncia evangelho é cruz e o restante é resultado daquilo que nós ofertamos gratuitamente, o Senhor nos abençoa e nos presenteia porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, o preço do chamado de Jesus, foi entregar sua vida, ele não disse ninguém toma de mim, eu dou, e porque ele foi até o fim, nós estamos todos aqui, somos milhares de filhos, é o resultado da entrega de Jesus, pensando que Deus. não é sacrifício o preço que a gente paga você pode perguntar para as meninas que vem liderar se elas vêm aqui, ai meu Deus de novo vou ensaiar essas meninas de novo você pode perguntar para o pastor Josué se ele pega a mala dele e vai para um, para um evento, para um congresso de MP3 de novo não queridos. é satisfatório para o outro pode ser sacrifício para quem nos conhece às vezes fala nossa não você vai deixar isso você vai largar isso fazer a obra, você vai deixar de estar lá com o seu marido, com o seu namorado, com a sua família, no aniversário, no outro dia, você vai deixar disso, mas para você pode ser sacrifício, mas para quem está fazendo é uma satisfação imensa, é uma alegria imensa, quem sente isso, que está cumprindo o seu chamado, dá um glória a Deus, levanta a mão... <risos> o preço não é difícil quando você está alinhado com a vontade de Deus, você sente Deus com você em todo o tempo, mesmo quando você está chorando, quando as coisas não estão bonitas, não estão legal, não estão clamorosas. você sente o Senhor com você, você sente o Pai com você segurando na tua mão, você sabe que você está cumprindo o seu chamado, querido não há glória sem sacrifício, Ninguém se torna um médico se não ficar sete anos estudando Ninguém se torna um advogado se não ficar sete anos estudando Essas meninas não apresentariam aqui se não ficasse horas e horas ensaiando Ei, há pessoas aqui nesta noite que enterraram o seu chamado Algo que pulsa. Porque você acha que você não é capaz E eu quero dizer uma coisa para você Você não é mesmo Deus em você O Espírito Santo em você É que te capacita E você só vai ser completamente feliz A hora que você deixar de fazer as suas vontades E começar a fazer a vontade do eterno E pagar o preço do chamado Que você tem na tua vida eu fui ler a história de Ruth Mais uma vez Esposa de Billy Graham Desde que eu estava meditando nesse tempo Ela tinha um chamado missionário Os pais dela eram médicos No hospital Cumprindo um chamado missionário Ela pulsava aquele chamado Filhos de missionário E ela foi estudar e foi para o seminário e encontrou o Billy Graham e se apaixonaram. E ela ficou entre o chamado de missão ou o chamado de esposa de evangelista. E ela abriu mão de ser missionária para ser esposa de um evangelista. abraçar o ministério do marido, cuidar dos cinco filhos, enquanto Billy Graham evangelizava milhares e milhares e milhares de pessoas, e ele só teve o sucesso que ele teve, porque ele tinha uma mulher em casa, cuidando da sua casa, apoiando o seu ministério, amando, orando, e eu quero dizer para você, que ela alcançou tantas vidas quanto Billy Graham, e quando perguntava para a Billy Graham Quem é uma pessoa crente que você conhece? Ele dizia, minha esposa Ruth Ela é uma cristã verdadeira Não se sinta menos Se o seu chamado atual é ser mãe Se você está no momento de mãe Faça o seu nome se você está no seu momento de esposa, faça o seu melhor. Entregue o teu melhor. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que muitos critiquem. Faça o seu melhor. Sempre tendo como direção. Aquele que te chamou Ele mesmo vai te orientar E vai te dizer cada passo que você der na tua vida E no final você vai ver os resultados Não só aqui Mas na glória também Então aceita esse chamado Abrace o seu chamado Qual o nível Que você quer se comprometer Jesus te chamou você aceitou, mas qual o nível que você quer? O seu chamado só vai prosperar, se você estiver disposto a pagar o preço Quem está disposto aqui nesta noite a dizer Senhor, até agora eu não tinha entendido Mas eis-me aqui, seja numa célula, seja num pequeno grupo, seja como pai. Como mãe Seja como tendo o privilégio de ministrar a outras pessoas Querido, faça o teu melhor Para de fazer de qualquer jeito Para de achar Porque ninguém ainda te viu Nem te reconheceu Você vai continuar dando os restinhos Da tua vida Resolva nesta noite Fazer a sua parte Para que você colhe os frutos você sabe que está aí dentro e você precisa colocar para fora. O meu ministério, o seu ministério, vai definir o que você fala, o que você veste e o que você faz. Não importa que as pessoas não entendam. O que importa é que você agrade o seu Amado. Eu que a Bete se posicionasse. Queridos, não esqueçam.